Estamos passando pela cidade de Bauru Cidadão, viu? Cidadão Cidade próspera, bonita Já fiz entregas aqui Fui muito bem recebido pelos lojistas Um abração aí a todos os habitantes de Bauru Se algum... é bauruense que fala, hein? Entrar no nosso canal qualquer hora dessa. Se inscreva lá, deixa aquele abraço, receba outro da gente também. Tá bom pessoal? Paulo, vou deixar gravando para vocês terem uma noção dessa pra mim linda cidade. Eu gosto. Ah, um rapazinho vendendo um salgadinho ali, um cafezinho. Deve ter um pãozinho de queijo também. quero dar um, um abraço para eu encontrar e já quero agradecer o dono da Avan, não dele, é Luciano Davi. Luciano. Luciano. Um abraço para o senhor, meu amigo. Luciano Ragnar. Que fez algo por nós e temos motorhome que me deixou muito feliz, hein? O senhor liberou para nós então a, o pátio, o estacionamento e todas as avans. No país, pra gente parar, poder dormir. E olha que eu fiquei muito feliz com isso, viu? Eu fiquei muito feliz com isso. Aliás, todos nós estamos felizes com isso. Certo? Abração, viu? Opa, radarzinho, radarzinho, radarzinho. Agora 80 até sair lá na frente Saída para Marília Mas é moto, né? Moto aqui. Outra coisa também que eu quero falar sobre a cidade de Bauru é que é um lugar quente. Olá, gente! Olha ah, a assim, sessão aqui, estou de blusa de frio ainda porque não deu para tirar. Comece uma boa vida, não, não, não, não, não, não. Eu tô envelhecendo, viu? Eu passava aqui com o caminhão, não tinha nada disso aqui não, era só a pista mesmo e umas barraquinhas de fruta quando tinha, quando eles deixavam, né? Porque geralmente não deixa. Hoje, olha aí o que vocês estão vendo aí, ó. a belíssima cidade aí, ó. E olha, nós estamos passando aqui na rodovia, imagina lá para baixo então, lá tá pro centro. E aqui o pessoal. Que nem diz a minha mãe que espinguelava o caminhão. Hoje não tem mais essa, não. Agora é cheio de radar de 80. Meu irmão trabalha com uma carreta, gente. Que o máximo que a empresa permite é 70. Esse dia ele desceu lá do de Rio de Janeiro, lá. Pegou 90, perdeu a cesta básica. Acho que foi a cesta básica que ele perdeu. Foi um prêmio. Um prêmio lá que ele perdeu. Reclamou, reclamou. Falei, mas você deixou o caminhão? Ah, mas 90. Não. 70 é 70. 70 é 70. E eu tô descendo aqui a 80 porque é 80. Mas se o caminhão tem lá aqueles aquelas atualizações ali de software, pegou é. acima, perde passando aqui no radar aqui é 80, passando a 70. Como nós temos no nosso velocímetro um de desconto de 5 km por hora, então vamos passar 65. Uma curiosidade, Rede Graal. Essa rede de postos Graal começou em São Paulo. E um dos cabeça dessa empresa mora em Limeira também. bonitinho todo mundo andando bonitinho dentro do CT mexeu no bolso o cara fica bom ó fica bom pra tenta pra, é, em casa aí, pra, lá, um, o lá formou um trânsito eu não reparei se é algum acidente ali Mandando a 80, não dá ó, pra parar desse jeito. O carro tá quase parado. Aqui ó, bateram dois, um, dois, dois, dois três, dois, quatro. quatro. Gente do quatro, céu! Quatro. Bateram quatro carros aqui na esquerda. Quatro carros, quer dizer, não, o, primeiro, o primeiro deve ter feito, sei lá, alguma manobra, sei lá, a gente não sabe o que aconteceu, não posso falar. Mas o primeiro deve ter feito uma manobra lá e teve que frear, aí bateu o segundo, o terceiro e o quarto. Por isso que parou. Mas não é, acho que não é por causa daquele que está parado. deve ter outro mais para frente. É porque, ah, é, na frente também tá parado o trânsito, não né? é? Pode ser. Camarada, não os né? Os camaradas já estragaram o dia deles. Né? Teve dois carros lá que eu vi daqui que a frente já era. Por isso que pilotar é uma arte e um dom. E agora, gente, estamos chegando na cidade de Marília. Nós vamos passar ali uma empresa. Olha, olha, eu fazendo propaganda novamente chamada Marilã eu acho que é da mesma empresa a outra chamada Airilã cheira de longe oh garoto Caribe é outra cidade também que eu admiro muito o oh, rapaz passando aspirador de coia oh poeirama. Uma coisa é aspirar, outra coisa é soprar. É um soprador. Um atleta vira a nossa direita aí, andando numa marcha. Um, dois, um, dois, um, dois. Agora eu vou pra minha direita porque começam os pedágios. Rebuli na minha cabeça, não é pedágio não. Radares. of the olive, eh? É. e o prefeito saiu do cabo do Manchada aquele rapaz hein? é o não, não. é o Edão né? nós estamos comentando aqui o meu cunhado nós fomos criados numa cidadezinha onde a gente vai pra lá agora, chamado Carabai nós temos um amigo que foi criado conosco estudou na mesma escola que nós estudamos. E Sempre uma pessoa muito humilde, de família gente finíssima, humilde também. Para resumir a conversa, ele estudava à noite, como ele morava na roça, ele vinha para a escola, da escola ele ia para casa da minha mãe. Minha mãe cuidou dele muito tempo. Chegava, jantava, posava na. Na casa da minha mãe, no outro dia, ele ia para uma cidade chamada Presidente Prudente para trabalhar na rádio da cidade, ele era sonoplasta. Vai daí que, muito querido ali na região, um dia faltou o locutor e o Ed, que o nome dele é Edson Tomazini que trabalhava como sonoplasta, foi chamado gentemente por um locutor chamado Mauro Moraes, já falecido, E deu a oportunidade para ele de locução, porque o locutor mesmo não pôde vir, é um problema de saúde ou alguma coisa assim. Ele começou como um humilde locutor, se tornou vereador do mandato, vereador segundo mandato, presidente da Câmara. Depois se lançou a deputado estadual, ganhou. No dia que ele chegou para tomar posse, eu estava na porta da Assembleia esperando ele. E quando eu fui trabalhar também na Assembleia. Conclusão, se não me foge a memória, quatro mandatos de deputado estadual, ou três. Três eu tenho certeza. E hoje ele é prefeito de uma das maiores cidades do estado de São Paulo. E é Presidente. Bom gente, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês que a bateria está terminando. Mas isso aqui antigamente causou muito acidente, houve muitas mortes nesse trecho aqui. Tudo porque aqui é serra e não tinha uma pista larga. E Às vezes o caminhão descia carregado, não conseguia parar. Aí o que viesse era, infelizmente, consequência. Às vezes imprudência e às vezes não. Hoje o governo, acho que é o governo que está fazendo isso aqui. Se é alguma empresa particular, deve ser particular porque vai pedagiar, né? Ah não, já está pedagiado. Então é particular estão mexendo aqui mas tá ficando muito bom vai ser muito bom pra gente fazer esse trecho aqui esse trecho era cabuloso agora não agora tá Tô arrumando é descendo de marília sentido assis já vou deixar uma dica aí hein quase que pego por um radar de 60 km ali em cima tá a gente tá dirigindo e tá prestando atenção Aí não dá problema, mas se é tiver dormindo de topo, achando que é 80, dá uma multa ali. Esse pontilhão mesmo não existia. Fizeram um trigo aqui muito caprichado. E vai a E vai para a direita. E ela morava por aqui sim, perda esses pés de manga me esquerda, é por aqui mesmo Por aqui, porque eu lembro daquele trevo ali, ó Vamos ver se Deus me prepara um momento para fazer uma visita para eles E agora, para o nosso destino tá faltando em torno de 30, 40 km mais ou menos Vamos por isso, mesmo ali Mais? daqui, daqui para o dentro a gente vai dar uns, uns 20 Aí. Eu calculo isso daí. É uma cidade que eu vinha, eu vinha é, aqui para fazer vendas de biscoitos Triunfo. É uma fábrica de biscoito que tem aqui no estado de São Paulo, muito famosa.